Olá pessoal, é um prazer recebê-los no Anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e esta aula será sobre a base interna do crânio. Então, como de costume, um pouco de etimologia para vocês. Tem algumas considerações interessantes sobre a tradução de alguns termos, mas quem quiser ler pausa o vídeo que eu vou seguir para não ficar muito longo. É o seguinte, a base interna do crânio é dividida em três fossas, anterior, média e posterior, ou três andares, uma vez que não estão alinhadas no mesmo plano. Reparem que a fossa anterior está num nível mais superior, enquanto a posterior está num nível mais inferior. De forma geral, os acidentes anatômicos encontrados na base interna servem para fixação de pregas da duramater, alojar os seios durais e para permitir a passagem de vasos e nervos para o interior ou exterior da cavidade craniana. Não espere encontrar locais de origem, inserção de músculos ou fixação de ligamentos. Isso só na base externa. Portanto, nessa aula eu vou abordar os limites, os ossos que constituem o assoalho e os principais acidentes anatômicos de cada fossa. Iniciando pela fossa anterior, ela aloja parte dos lobos frontais do cérebro e os bulbos e tratos olfatórios. Se estende da face interna da escama frontal até a margem posterior das asas menores e limbo do esfenóide. Seu assoalho é constituído pela parte orbital do frontal que apresenta essas impressões devido aos sulcos e giros dos lobos frontais do cérebro, pela lâmina cribriforme do etmoide, a antiga lâmina crivosa, e pelas asas menores e jugo do esfenóide. Não existem tantos acidentes anatômicos na fossa anterior. Na linha mediana, encontramos o início da crista frontal que vai se continuar superiormente na face interna da escama frontal, e posteriormente vemos outra crista, a crista etimoidal, a antiga crista gale. Tanto a crista frontal como a crista etimoidal são locais de fixação de uma prega da duramater chamada foice do cérebro. Entre estas cristas existe um forame, o forame cego, que, como o nome já diz, apresenta um fundo cego, mas que raramente pode permitir a passagem de uma pequena veia da cavidade nasal para o seio sagital superior. Nas laterais da crista etimoidal, na lâmina cribriforme do etimoide, como o próprio nome indica, existem inúmeros forames que comunicam a fossa anterior com a cavidade nasal, permitindo a passagem dos filamentos dos nervos olfatórios e também dos ramos das artérias etimoidais. E, posteriormente, no esfenoide, na extremidade medial de cada asa menor, temos essa projeção posterior chamada processo clinoide anterior, que também é local de fixação de uma prega da dura-mater chamada tentório do cerebelo. A fossa média, na linha mediana, aloja estruturas do hipotálamo, e lateralmente parte dos lobos temporais do cérebro. Se estende da margem posterior das asas menores e do limbo do esfenoide até a margem superior da parte petrosa de ambos os temporais e margem superior do dorso da cela turca. Seu assoalho compreende o corpo e as faces cerebrais das asas maiores do esfenoide, bem como a face anterior da parte petrosa e parte escamosa dos dois temporais. Acerca dos acidentes anatômicos, no corpo do esfenoide existe um sulco transversal, delimitado anteriormente pelo limbo esfenoidal e posteriormente pelo tubérculo da cela, chamado sulco pré-quiasmático, uma vez que está localizado imediatamente anterior ao quiasma óptico. Nas laterais desse sulco encontramos os canais ópticos que são atravessados pelo nervo óptico e a artéria oftálmica em direção à órbita. Lateral ao canal óptico, entre a asa menor e maior do esfenóide, também comunicando a fossa média com a órbita, temos a fissura orbital superior, que dá passagem às veias oftálmicas e aos nervos óculomotor, troclear, oftálmico, abducente e a raiz simpática do gânglio ciliar. Voltando ao corpo do esfenoide, imediatamente posterior ao sulco pré-quiasmático, temos a cela turca, a antiga cela turcica, onde identificamos uma fossa de profundidade variável que aloja a hipófise, a fossa hipofisial, e essa lâmina quadrilátera, o dorso da cela, com seus processos clinoides posteriores nos seus ângulos livres. Tanto os processos clinoides posteriores como os anteriores são locais de fixação do tentório do cerebelo e podem estar fundidos entre si, formando uma trave óssea que a literatura mais atual chama de cellar bridges. Na verdade, existem também os processos clinoides médios, mas eles são bem pequenos e só chamam nossa atenção quando também se fundem com os processos clinoides anteriores, delimitando um forame carótico-clinoide para a passagem da artéria carótida interna. Sobre essa questão da fusão dos processos clinoides, na descrição do vídeo eu deixei o link de três artigos para quem quiser se aprofundar no assunto. Mas, voltando aqui para a aula, sobre o trajeto da carótida interna, ela desemboca na cavidade craniana através da abertura interna do canal carótico e segue lateralmente a cela turca nesse sulco bem delimitado chamado sulco carótico. Posterior a ele, entre o corpo e asa maior de esfenoide e o ápice da parte petrosa do temporal, encontramos uma abertura irregular chamada forame lacerado, que no vivente é fechado por uma lâmina de cartilagem. Na asa maior do esfenoide, encontramos três forames dispostos em forma de vírgula. O forame redondo, o forame oval e o forame espinhoso. Pelo forame redondo, passa o nervo maxilar em direção à fossa pterigo-palatina. Pelo forame oval, Passa o nervo mandibular em direção à fossa infratemporal. E pelo forame espinhoso, que também comunica a fossa média com a fossa infratemporal, passam os vasos meningeos médios, que são a principal fonte de vascularização da dura mater. Reparem nesses sulcos a partir do forame espinhoso, que são justamente para alojar esses vasos. Posteriormente. Na face anterior da parte petrosa do temporal, mais lateralmente, nós temos o tegme timpânico, pois é o teto da cavidade timpânica e do antromastóideo. Imediatamente medial, notamos uma elevação chamada eminência arqueada, decorrente do canal semicircular anterior que está subjacente, e seguindo em direção medial, Próximo ao ápice da parte petrosa, temos essa leve concavidade, a impressão trigeminal, para alojar o gânglio trigeminal. Agora, para finalizar a fossa média, vou dar um zoom na face anterior da parte petrosa do temporal para a gente observar duas pequenas aberturas nem sempre fáceis de se ver. Os nomes já indicam as estruturas que vão passar por elas. A abertura medial é chamada hiato do canal do nervo petroso maior e a abertura lateral, separadas apenas por alguns milímetros, é o hiato do canal do nervo petroso menor. Os dois hiatos são contínuos com seus respectivos sulcos. Este é o sulco do nervo petroso maior, que vai em direção ao forame lacerado, e esse é o sulco do nervo petroso menor e vai em direção à fissura esfenopetrosa. E, por fim, a fossa posterior. Diferentemente das precedentes que alojam partes do cérebro, a fossa posterior abriga o cerebelo e praticamente todo o tronco encefálico. Se estende da margem superior da parte petrosa de ambos os temporais e margem superior do dorso da cela, até a face interna da escama occipital. Seu assoalho é composto pela face posterior do dorso da cela, pelas partes basilar, lateral e a parte inferior da escama do osso occipital e ainda pela face posterior da parte petrosa de ambos os temporais. Sobre os acidentes anatômicos, Vamos iniciar pelo maior forame do crânio, o forame magno. Por ele, passam as artérias vertebrais, as raízes espinais de ambos os nervos acessórios, além de permitir a continuidade entre a medula espinal e o tronco encefálico. Anterior ao forame magno, na parte basilar do osso-hospital, temos essa rampa chamada clivo, que na puberdade se funde ao dorso da cela e acomoda o bulbo e a ponte. Em cada lateral do clivo, entre ele e a parte petrosa do temporal, observamos o sulco do seio petroso inferior, para o seio dural de mesmo nome. Esse sulco vai em direção ao forame jugular, que apresenta esse aspecto irregular, localizado entre a parte petrosa do temporal e occipital e por isso não pertencendo a osso nenhum. Por ele passam os nervos glossofaringeo, vago e acessório, e é considerada a transição do seio sigmoide e o início da veia jugular interna, o que justifica o seu nome. Alinhados com o forame jugular, cerca de meio centímetro inferior a ele, encontramos o canal do nervo hipoglosso, que dispensa explicações sobre qual estrutura vai atravessá-lo. E cerca de meio centímetro superior ao forame jugular, na face posterior da parte petrosa do temporal, nós encontramos o poro acústico interno, que se continua como um curto canal, o meato acústico interno, até chegar na orelha interna. Por ele passam os nervos facial e vestíbulo coclear, além dos vasos do labirinto. Na face interna da escama hospital, na linha mediana, Observamos essa elevação chamada protuberância occipital interna, da qual segue inferiormente a crista occipital interna, que pode ser bem evidente ou não, e se bifurca, hora mais, hora menos próxima do forame magno, depende aí muito da peça que você está estudando. A protuberância dá fixação à confluência dos seios. Enquanto a crista serve para a fixação da foice do cerebelo. Partindo da protuberância occipital interna e seguindo lateralmente em direção ao ângulo mastoide do parietal, temos de cada lado o sulco do seio transverso, que é contínuo com o sulco do seio sigmoide, que por sua vez desemboca no forame jugular. Esses sulcos alojam os seios durais e mesmo nome e delimitam a fossa cerebelar, que é dividida em duas partes pela crista occipital interna para abrigar os hemisférios do cerebelo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixem os comentários do que vocês acharam dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.